Olá, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a doença de Parkinson. Então a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Só fica atrás da doença de Alzheimer. E nessa doença ocorre uma perda da dopamina no organismo desse paciente. Então a dopamina é um neurotransmissor muito importante e essa perda de dopamina, essa morte dos neurônios que produzem a dopamina, vão causar alguns sintomas. Então, os principais sintomas motores são a rigidez, a bradicinesia, que é uma lentidão dos movimentos, a instabilidade postural e o tremor. Porém, além desses sintomas motores, a doença também apresenta sintomas não motores, como o déficit de atenção, de memória. Por isso, é muito importante ter uma equipe multiprofissional na reabilitação desses pacientes.